Para você, bem ligado no blog, a voz de Coelho.blogsport.com.br. Ponto, ponto, Vamos falar aqui uma situação que se, certamente né, vai gerar uh, alguma, alguma discussão, ou pelo de um, ou pela questão do esporte em questão dos outros. E aí eu vou uh, colocar sobre duas questões: o futsal. E o futebol feminino do nosso país. E principalmente o futsal feminino do nosso país. Por que acontece? Uh, ontem, pela, equipe, pela liga futsal paulista uh, masculino, o Corinthians, uh, depois do primeiro jogo contra o Magnus Sorocaba, que é uma das equipes mais tradicionais uh, do, do futsal brasileiro, que teve até o Falcão aí, como grande líder e chegou a conquistar tanto a Liga Nacional do Futsal, como também uh, uh, o próprio Campeonato Paulista em algumas oportunidades. A Liga Futsal, para vocês que não se lembram, lá de trás, dos anos 90, ela foi sendo muito forte né, para as equipes como a ACCD, que era uma das equipes mais tradicionais, além de outras equipes como Palmeiras, como Santos e a própria Interiarlândia, durante muito tempo, né, que é uma das equipes também mais tradicionais uh, do futsal, não só do Brasil, mas também do mundo, do, do nacional, né, Paulista, e Nacional. Só que aí deu o seguinte: nós vimos aí no Donos da bola a discussão do Neto com o queridíssimo o Rogério Assiso o Canhão, que é um dos maiores jogadores da história. Só cair, parem numa, numa seguinte situação. É, todo mundo, pelo que eu entendo de gente, devemos valorizar os esportes do mesmo nível, do mesmo tipo de comentário e da mesma forma de análise e do mesmo tipo de acompanhamento, como deveria ser com qualquer outro jornalista, principalmente quando você está com a pauta de televisão ou você está numa televisão, no rádio ou em algum lugar possível. É assim com o futebol, é assim com o alto é assim também com o futebol feminino, por exemplo, que está agora aí, que nós tivemos as duas, as duas divisões nacionais do Brasil, e nós tivemos a, a, a, as duas aí, a, o futsal brasileiro, que está na sua fase final da Liga Nacional, a, e com a briga aí pelo mata-mata, até chegar a decisão agora em dezembro, Uh, vamos, temos, tivemos agora aí a, a Liga Paulista Agora nesse final de semana Vamos ter a Liga Paranaense De futsal também que está entrando No seu momento decisivo da temporada Porque os calendários calendário São calendários diferentes Então aí a, a, Acaba tendo uma, uma dupla Questão Das coisas Talvez eu entenda uh, Do meu ponto de vista que o jornalista esportivo, o narrador, ele tem que ter conhecimento de todas as modalidades possíveis. Não é à toa que o Everaldo Marques é hoje um dos maiores narradores atualmente do país que entenda de várias modalidades de uma forma absurda. Porque o narrador pode ter 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, não importa a questão. Tem que ter conhecimento de causa. Uh, uh, porque sabendo que você tá, uh, uh, a modalidade está sendo falada em evidência, você tem que ter, pegar, estudar um pouquinho, ter o um conhecimento daquilo e falar um pouco daquilo, e, pa, e claro, parabenizar o feito aquilo que se acontece. Nós temos muito vício de ficar falando só do futebol dos clubes, do, do, do, do futebol masculino, como se fosse uma coisa nossa, extraordinária, fora de série, Uh, algo acima do que, do que se deve fazer, uh, como se fosse algo do dia a dia e, e, e, e de alguma fama, acaba acontecendo para isso. Gente, temos que parar com esse vício. O que, o que tem que acontecer é, quando você tem um esporte, ainda mais do futsal, que é, muito, que é o caminho para muitos desses jogadores profissionais e jogadoras profissionais também, porque o futsal feminino está começando a pegar evidência também, está começando a crescer em evidência também, você começa a ter o seu o seu o seu trabalho a médio a longo prazo com o consentimento de ter um crescimento na modalidade na televisão no rádio no, no, no na, na internet enfim em todo qualquer tipo de mídia Se a gente a ah, passar a desvalorizar o futsal durante fora dos Jogos Olímpicos ou o próprio o Futebol feminino, que também só se valoriza Ou em Copa do Mundo Ou em Olimpíada a, a, O nível de erro já vai ser colocado De maneira errada Já vai ser conduzido de maneira errada Pelo profissional E aí, você não vai chegar indo, a, Em lugar algum no Nível de avanço nenhum que, Como Nós temos que entender isso aí É a, do, Principalmente do Rogério Assis, é o seguinte mas, Mano o Corinthians ganhou um torneio que é tradicionalíssimo, um torneio muito forte uh, do, do futsal nacional, que inclusive representou o Magnus, o Corinthians. E até pouco tempo atrás, a própria interna, na Libertadores, do futsal uh, masculino principal, agora, há dois, cerca de dois meses atrás, e que depois esteve também no Mundial, em que teve times fortíssimas, como o próprio Barcelona, e a própria uh, equipe do CSKA, que tem uma equipe muito forte no futsal europeu, então você tem que pegar e olhar para aquilo ali, e saber analisar, estudar um pouco, olhar aquilo ali, como uma forma de você saber valorizar a modalidade. É a mesma coisa que acontece com o futebol feminino. O futebol feminino tem tido, tentado ter apoio, depois da Copa do Mundo, mas narradores, comentaristas, uma série de outras coisas, eles acabam, ah, vamos desprezar esse esporte aqui, porque a gente só vai falar da Copa do Mundo mesmo. Dizendo que agora a gente teve um Brasileirão, tanto da 1, quanto da 2, muito forte. Temos agora aí a, a, a, a Copa Paulista também, com as semifinais, também, vendo muito forte. O Corinthians e a Ferroviária estão indo muito bem na Libertadores Feminina que está acontecendo no Equador. Inclusive com a Ferroviária conseguindo a sua classificação para a, a fase de mata-mata, as oitavas de final, que vai acontecer agora, né? assim como o Corinthians deve confirmar nesta noite, também a sua classificação para a próxima fase da Libertadores Feminina, então nem esse tipo de situações. E, e que o narrador tem que ter um mínimo de bom senso, de pelo menos estudar as, as modalidades, estudar o futsal, de estudar o, o futebol feminino. Não só chegar no estádio e fazer um jogo aqui, fazer um jogo ali e tal. Seja um narrador mais completo. Busque ser um narrador mais completo. É assim que se, se estuda a história de todos os maiores narradores da história da televisão. O Sr. do Mali vale, é um daqueles que se estudou para todos os esportes e se colocou o esporte uh, como um todo em evidência. Não é, toa, não é à toa que ele é o maior de todos os tempos. Calvão Bueno, nem, nem preciso dizer aqui, né? que começou na prévia Bandeirantes, foi a Bia Globo, foi, acabou sendo o narrador principal da Fórmula 1, lembrando, que Luciano Vale foi o narrador do, do, do, do primeiro título do Nelson Piquet, não é pouca coisa. Então assim, nós temos que olhar para isso e falar, galera, tem que dar um puxão de olheira no Rogério Assis, como, com todo o respeito, para valorizar os esportes que são que vão ser importantes na Olimpíada e que são importantes depois da Olimpíada também. Ah, isso é uma coisa que tem que chegar e dar um puxão de orelha para o cidadão porque não dá. É, né? é, é, é uma coisa que hoje em dia você não pode passar em branco. Independentemente se é o Corinthians, se é o Palmeiras, se é o Santos, se é o São Paulo, tem que valorizar a modalidade e ter o conhecimento da modalidade de maneira muito mais uh, forte, uh, como deveria ser. Senão, os profissionais desse tipo passam a ter menos conhecimento sobre a modalidade e acabam ficando menos sendo o narrador completo. E aí é que acontece a grande situação na maioria da mídia. Até então, quando nós vamos ter esse tipo de situação? Né? E não dá para entender e compreender esse tipo de situação, ainda mais no século XXI, em que uma emissora como o Esporte. transmitiu as duas sinais que deu um espaço para a modalidade, ele não vai falar, ah, não, ok, parabéns e tal, aquela coisa toda. Se fosse o Magnus você ia falar parabéns também? Que é o, de, que é o time na cidade de Sorocaba? É? Falta um pouquinho de bom senso aí, né? De, de todo mundo, né? Todo mundo. Inclusive do, do, do Rogério Assis nesse tipo de situação. Porque não dá para ficar, achar normal esse tipo de coisa. Uh, de falar, ah, não, tudo bem e tal, não é legal falar no programa. Se não, se não quiser estar no programa do Dono Tabola, tá não esteja. Uh, se você não quiser falar do esporte não esteja, fala assim para a olha, não, não vai para fazer isso, não é para fazer aquilo. É uma coisa simples, básica, uh, um livro de conceito, uh, entendeu? É uma questão basicamente assim. Uh, e, e parece que profissionais que acham que tem mais de 20, 30 anos de profissão, não consegue ter um nível de ciência disso, uh, de, de esportes que precisam estar em evidência e que precisam estar em condições uh, uh, de comentários, de análise, de uma coisa mais ampla. Não só ficar no futebol masculino, nessa coisa dos quatro, Clube clubes grandes, do Rio de Janeiro, do São Paulo, do cara A4. Uh, essa é a grande realidade. Então, falta bom senso de profissionais e não um como quase um olhar Assis nesse tipo de questão. Apenas é uma questão de bom senso de cada profissional para que você possa ser um narrador mais completo, ainda mais hoje em dia. E você, tem a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Um abraço para vocês. Até mais. Aí.